E aí pessoal, eu estou enfrentando o Mel Gibson, o grande em nas ranqueadas. Aqui fica difícil porque decidir quem é o main. Dos dois para escolha, eu não sei. <risos> Eita, eu errei. errei o meu combo Vai, que eu seguro tudo E o legal é que os dois é, Vieram com a mesma roupa, né Eu achei legal Aí agora Só vai ficar dando isso, esse golpe Quando é a gente dando não importa. Ah, a melhor coisa é tomar esse golpe, viu? Ah! Olha, deixou eu tonto. Vai que você também erra. Toma aqui meu pilão. De novo isso? Lá ah, vai o ah, um empate. Final Vai, Zegieff Ajeitando a criatura do mal <risos> Comigo ele não vai ser do mal não, tá? Dá o setup aqui que errou Vai pra lá. Meu, já tá quase morrendo. Calma. Ó lá. calma aí. Uh -huh. O, o You win. Round one. Fight. para lá. Foi muito Easy peasy, lemon squeezy. Não vem, não. Tô só es esperando a oportunidade aqui, ó. Toma aí, que você me agarra, eu vou te agarrar também. Vem. Dá seu golpe. Cara, calma aí Que inferno, nada Calma aí, cara do mal Vou te dar um jeito Vou usar tudo que eu tenho Mas que velocidade Incrível Não, nem fui, foi muito rápido Round two. Ah, Vai para lá ao inferno agora não, né, meu cara? Você tá achando que você vai ganhar, né? O Zangief tá suando até as camisas pra ganhar, pra ser o melhor. O escolhido. <risos> Vem que eu tô esperando aqui. aí ela. <risos> Volta com a minha cabeçada Fica aí no canto Não sai de castigo Vai pra lá Vai, vai pra lá Vai, vadia Se comporte Toma Morre Ah meu Deus! Tá fazendo Dragon Ball. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Tchau!